Olá, tudo bem? Olá, tudo bem, e aí? Tudo bem, é o Nube. como você está? Eu tô bem, Noob. tu tá bem? Eu tô bem, estamos caminhando na medida do possível Ficando da melhor forma possível a fim de contribuir e confiar nos outros Uhum Tá bem? Uhum Ok, então hoje nós vamos fazer uma dica para melhorar o bem-estar das pessoas. Eu só transicionar aqui para as pessoas olharem o mesmo que você está olhando. Pronto. Você um, tá vendo que tem esse círculo com essas linhas coloridas? Sim. E aí tem aqui do 1 ao 8, e do 1 ao 8, aqui os, as, os pontos de, de interação e as dimensionalizações do psiquismo e da psique coletiva e da estrutura do cosmos. Sim. Então, o ser humano ele não sabe lidar com seus padrões instintivos devido a um processo de auto-restrição. Hum, então ele já não consegue estabelecer sentido um sentido natural para as coisas tá porque o sentido é apropriado o sentido é sempre apropriado às circunstâncias controladas mas o instintivo não era para é. só é automático é... Eu, assim, sim automático é... é automático mas nós já chegamos ele não tem defeitos não tem problema mas o instinto em si, ele é privado. O ser é privado de seguir seus instintos e intuição, entende? Seus, uhum. Suas perspectivas próprias e pessoais. Tudo que ele pensa, faz ou produz tem que ter sentido para alguma coisa. Sim. Então isso limita a ação instintiva. Tem até essa crença ah. dissociativa que diz que os seres humanos não são animais, né? A crença hum. religiosa que diz que os seres humanos são criações divinas, criações hum. de Deus, e os outros animais são inferiores, são diferentes. Como se eles estivessem separados do resto né? Da... Isso, como se o ser humano fosse uma criação única, separada de todo o resto, e aí ele é especial por causa disso. Sim. Caso o coleguinha ou a coleguinha tenha essa visão, uh, é interessante analisar isso. Pode procurar o menino ou um, aceitar que nós não temos essa perspectiva, somos todos iguais sobre... Ângulos e graus De consciência diferentes Mas tudo, todo, toda a organização Do cosmos é viva Tá? Tá Tá bom Então se eu tenho sentidos é, Que são Estabelecidos Baseados Em estruturas De controle Esses sentidos Eles nunca são completos para o indivíduo, ele não tem uma plenitude, uma completude das suas próprias sensações e dos seus sentidos. Eles não são. Você não sente as coisas de maneira pessoal. Você acaba sentindo as coisas de forma coletiva. Tá? Como é sentir as coisas de forma coletiva? É, você. Tem um foco sempre no outro, no externo, em correspondências, em maneiras, em estruturas, essas, essa, essa dependência do externo, mesmo esse externo tendo padrões dissociativos. Então essa compulsão, é, que é uma pulsão comum para sustentar fatores e versões dissociativas, tá? Tá. É... Com relação ao instinto, a gente estava falando que tem gente que se percebe como uma raça superior, dissociada de todo o ambiente, mas a própria existência da... Da raça humana, das pessoas, ela está atrelada ao ambiente. Não tem como um serzinho ser tão especial ao ponto de não precisar de água, de ar ou de qualquer outra coisa da natureza. Não, não, não tem condições de, de ser tão ninja que não precisa, não está integrado no resto, assim sim eu concordo é por isso que são sentidos dissociativos sim só que daí a Inub quando a gente fala de sentido é, com foco no externo e no coletivo pode tá me parecendo que essa necessidade de ficar focando no externo vem compensar talvez né uma ideia que vem compensar essa noção de... de separação que se tem do que é natural. Sim, é a sobrevivência, né? É. é a separação do natural e do naturalismo. Eu concordo. é Só, só concluindo... Na... Uhum. Por isso que é usado sentidos e padrões dissociativos. A comunidade, a sociedade humana, a própria humanidade, tem valores comuns. É um processo de troca e interação, tá? Então, para corrigir o processo instintivo, o é um processo de não limitação do instinto com ideias, criatividade, é, equilibração do, do próprio ser, né? A acesso a coisas mais adequadas ao bem-estar e tranquilidade para aquele momento uma nova programação do sentido das coisas e do sentido pessoal é importante tá, tá bom porque o sentido das coisas ele vai influenciar diretamente na virtude e porquê das coisas Vai influenciar diretamente uh, no quanto o instinto contribui com relação ao acesso aos dados e acesso aos bem, ao bem-estar. E vai influenciar diretamente também no desejo, e vai influenciar diretamente no reflexo, que é onde ocorre a autoimagem, a auto-percepção autojulgamento é né, onde ocorre o egoísmo também que é o processo reflexivo ele traz consigo um ponto de conexão para individualidade e para percepção de coletividade também tá então uma etapa eu vou chamar de etapas um dois três quatro cinco seis sete oito etapas Pode ser? Pode, pode sim. Uh, então, a, a que vem embaixo tá sempre atrelada à primeira. A de cima. Sim. A de cima. Então, é, o que de todas essas, qual que a gente deveria focar... No sentido. No sentido. Que o instinto, ele já é bem feito, ele já tá pronto, tá? No, no instinto tá. não há dissociação ou problema. Tá, mas e quando o instinto é reprimido? É por causa do sentido, por causa da ambientação e no sentido das coisas e nos padron, nas padronizações dissociativas. Tá bom. Diferentes de coisas como beber água, se exercitar, se alimentar, interagir, essas coisas são saudáveis. Tá bom. Tá ok? Uhum. Até o presente momento, nós estávamos todos se baseando no foco. Então, nós estávamos ensinando algumas virtudes, padrões do desejo, do instinto, da percepção, estruturas do reflexo, ah, fundamentos para o egoísmo e a estruturação de habilidades para funcionalizar a individualidade e a coletividade, tá? Agora nós partimos para o referencial então Não tem como fazer outra flechinha aqui vermelha Mas partindo para o referencial Nós saímos de dar toda e total responsabilidade ao indivíduo por si mesmo E suas sensações, interpretações e próprios julgamentos tá? uhum. Problematização do egoísmo, problematização do reflexo, autoimagem ações, uh, estados, com uma reestruturação dos sentidos e virtudes. Então quando a gente se torna referenciais de nós mesmos, nós estamos sempre referenciando o sentido. Então a energia muda, a energia de suporte do trabalho, a energia de suporte... Do próprio processo instintivo. O instinto já não é mais direto. O instinto vem referenciado a sensações e emoções. E com isso o processo de redefinição do sentido das coisas vai ser mais tranquilo. Então, o um exercício um bom exercício agora, tá? para todos, todos os seres que nos escutam, estudam é focar nas responsabilidades do ecossistema sobre padrões de aprendizado, padrões de percepção, adaptações, projeções no futuro, medos. Isso vai tirar níveis de contração do sistema pessoal. Isso vai favorecer expansões e soluções para os mesmos problemas e estruturações interpessoais, familiares, profissionais e etc. Tá. Então todo, todo o ensinamento vinha com base no foco e na capacidade de focar Agora, esse ensinamento que não vai se perder, ele vem para dar suporte à habilidade de focar e, agora, a habilidade de responsabilizar. De, de discernir também o que, que é responsabilidade do ser e do meio? Sim, o discernimento vem com as, com as habilidades da própria individualidade. A redefinição dos sentidos traz instintivamente um discernimento. Clareza. Que a inteligência já é inata do ser que percebe, interpreta e julga. Tá. Então vem como exercício essas práticas no momento um tanto crítico, na minha opinião, do mundo, também pessoal. Nós estamos aqui para dar o suporte e contribuir, tá? Tá, mas dá para explicar um pouquinho sobre referencial? Porque às vezes a gente usa esses termos, a gente troca esse termo por imersão também, né? Exatamente. Tanto com o foco nós podemos discernir o quanto nós podemos... Aprofundar em cada coisa O quanto nós temos de estrutura O quanto nós temos de apoio Para aprofundar em certas coisas E para nos aprofundar Em sensações, dores, angústias Nós precisamos de suporte O suporte nem sempre ocorre E a ausência de suporte é um problema então para que ocorra um foco adequado esse foco é baseado em algo o ser humano mesmo baseia suas percepções e julgamentos ao que ele já sabe então o referencial é o que ele já sabe para nós a imersão e o referencial se baseia num processo coletivo de responsabilidades coletivas isso contribui com a sensação e percepção de liberdade do indivíduo. O falou é, que para o ser se aprofundar em angústias, dores e essas coisas é importante considerar o referência, é importante ter ajuda e suporte. Mas por que, que, tem, que, se, por que, que tem que se aprofundar em, nessas coisas? Por que, que não fica imersivo em algo bom e daí... Lá, tá bem. A mesma coisa. Para ter uma, uma imersão em algo bom, ele precisa de ajuda e suporte. Por exemplo, você gosta... Vamos supor que você goste de interações autossustentáveis. Em uma fazenda, por exemplo, tá? Só uhum. uma ideia. Essa fazenda tem várias funções, trabalhos, obrigações de, e... e Responsabilidades de todos os integrantes que compõem o meio, tá? Não é verdade? Sim É a mesma coisa, o bem-estar da comunidade depende De muitos, depende da responsabilidade e do suporte de muitos uhum. a, a pergunta é muito rica e também traz o sentido de que a pessoa pode ignorar as suas dores e focar em coisas boas se ela tem Meios para que fazer isso E se adaptar a essas coisas boas Sem apego ou controle A coisas ruins Não há nenhum problema Sejamos felizes e livres É que esse é um conselho Que de vez em quando aparece Em Em alguns materiais, Alguns conteúdos, tanto de autoajuda quanto de espiritualidade, etc. Mas é, eu tenho uma sensação que é mais fácil de tudo que feito, isso aí. Eu, né? Por isso que eu perguntei. Como Mas, assim cara, mais fácil? Agarra? Não, é muito mais fácil falar. Ah, não, foca no que é bom, usa as, as, as referências boas, gratidão pelo que. É, o que tu tens e não sei que mas às vezes às vezes não dá às vezes é difícil É como eu disse é o processo de a culpa e apego e controle de padrões desconfortáveis até com o anseio deles não voltarem é por isso que trazer um novo sentido depende de uma estrutura que uhum. vai garantir para o ser que ele não vai sofrer de novo Agora Sim. se ele não tem apegos a essas coisas, e controle, receio, pânico, e consegue focar em coisas boas, por favor, por favor, Sim. não nos espere para dar o próximo passo. Uhum. Tá bem? É isso, esse é o conteúdo para contribuir com nossos colegas de estudo, e de vida beleza gratidão, muita paz gratidão